Neste módulo, falaremos sobre a seleção que utiliza a ferramenta caneta. A caneta é uma ferramenta de desenho vetorial, que pode ser utilizada para fazer seleções manuais. Você deve utilizá-la em seleções mais longas e complexas, onde a figura a ser selecionada se encontra misturada com o fundo. É o caso desta imagem. Nela, a figura da pessoa está em cores muito próximas do fundo, o que impede o uso da varinha mágica com precisão. Para utilizar a caneta, Primeiro, selecione a barra de ferramentas. Clique uma vez no ponto onde quer começar a seleção. Para fazer um traço reto, basta clicar novamente no próximo ponto da seleção e soltar o botão. Já para fazer uma curva, clique no próximo ponto e, sem soltar o botão, mova o mouse até formar uma curva desejada. O software força naturalmente que as curvas sejam concordantes. Caso você precise de curvas abruptas, mantenha a tecla Alt pressionada e clique sobre o último ponto feito. Você vai ver que uma das hastes de ajuste será apagada. Isso permite que você faça uma curva livre, sem concordância forçada com a curva anterior. Continue a seleção até encontrar novamente o ponto de partida. Para ajudar neste processo, é útil conhecer alguns atalhos. O primeiro é a tecla Espaço, para alterar a ferramenta Mão. Com ela, você consegue navegar pela tela de maneira rápida. Basta manter a tecla Espaço pressionada, clicar e arrastar a tela para navegar pela imagem. Quando você solta a tecla Espaço, volta automaticamente para a ferramenta Caneta. Outros atalhos importantes são para aumentar e diminuir o zoom, Ctrl mais e Ctrl menos, respectivamente. Quando terminar, clique com o botão direito sob a imagem. Selecione a opção Fazer Seleção no menu suspenso. Na janela, deixe o valor de zero para manter a seleção exatamente como você fez. Quanto maior for esse número, mais desfocada ficará a seleção. Para isolar essa seleção do restante da imagem, crie uma máscara. Para isso, primeiro destrave a camada, clicando duas vezes sobre o cadeado do menu camadas. Depois... Clique no terceiro ícone da barra inferior para criar uma camada. Desta forma, você aprendeu como utilizar a ferramenta caneta.